Olá, meu nome é Sara Dias Trindade, sou professora na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, sou doutorada em Didática da História e trabalho sobretudo nessa área da Didática da História, mais genericamente na formação de professores e trabalho também em temáticas que dizem respeito às tecnologias digitais.